Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia para vocês, um bo uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vindo ao canal. Se não é inscrito no canal e é gostar, é, se inscreve aí dá essa força para nós aí. É, não esqueça do seu like, se o vídeo realmente te interessar e o seu comentário também é muito importante, tá bom? Vamos ao que interessa. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como você vai dividir um HD em uma, em duas ou em três partes, tá? Tem gente que pergunta, para que, que eu vou dividir um HD? Por exemplo, eu estou com esse HD aqui, ó, quase 2 terabytes. Né? É, eu aqui tenho um HD e dois HDs. Tá? Esse aqui já é uma partição desse aqui. Ó, tá? E esse aqui é um HD externo, da CIA Gate, quase 2 terabytes. Qual é a vantagem de você dividir um HD? Por exemplo, nesse aqui, se eu quisesse dividir em dois, eu poderia instalar dois Windows, um 7 e um 10, ou qualquer outro Windows que eu queira instalar, ou qualquer outro programa, poderia até ser um Linux tá bom? Nesse caso aqui nós vamos dividir esse HDzinho aqui ó, que é a primeira coisa que a gente vai fazer meu computador, botão direito gerenciar existe outras formas tá pessoal, de você acessar esse, esse quadrozinho aqui, ó, essa janelazinha aqui, mas eu vou... De uma forma mais prática, aqui para você entender melhor, uma vez aberto, você vem aqui ó. Gerenciamento de disco, dá um clique ou dois cliques, né? E vai abrir essa janela aqui. Nessa janela, você observa que tem várias partições aqui, vários HDs. Tá, por exemplo, esse HD aqui de, de 500 GB está dividido a um, uma partição de 367. Uma de 450 MB, mais uma de 100 que isso aqui foi quando eu instalei o Windows, que o Windows mesmo que dividiu. E essa outra aqui que eu falei para vocês lá, que tinha duas partições, a principal e a C, onde está a principal, que é a C no caso, e a 367, onde ficam os meus arquivos, tá inclusive essa é uma da importância de você dividir um HD, seja externo ou interno. É, para que você possa, no caso do interno, você vai instalar o Windows, né, ou o programa, o sistema operacional, e você vai dividir o HD em uma ou em duas partições, para que você guarde seus arquivos é, organizadamente, tá? Então, no nosso caso aqui, nós vamos dividir, é esse H aqui, como eu mostrei para vocês, ó, 1863 GB. Nós vamos dar um clique com o botão direito, e quando abrir aqui, nós vamos aqui, ó, diminuir volume, um detalhe muito importante que eu quero explicar para vocês. tá? Para você fazer isso, é, observe o que tem dentro do seu HD. Preste atenção é, na quantidade de coisas que tem dentro dele. Por exemplo, você quer dividir um HD de é, 500 MB, mas você tem 200 MB já de programa, incluindo aí o sistema operacional. A outra parte que você for dividir, não pode ser maior do que 300 megabytes e por medida de segurança né você assim na média seria 300 com 200 500 mas você tem sempre que deixar um espaço aonde tá os programas lógico né onde estão tá os programas os arquivo então o que que você faz 500 megabytes você vai dividir ele no meio é, dividir você a, a outra parte que você for dividir sendo que já tem 200 de, de, de, de alguma coisa instalado lá ou guardado a outra parte não pode ser superior a 250, por quê? Porque aí você já tem no, no, no HD que vai ficar dividido 200 é, GB é, né? de, de programas ou de arquivos né? e da, deixaria mais 50 GB para você trabalhar, para você movimentar o HD, tá? E a outra parte ficaria também com 250, tá bom? Agora, se o seu HD está limpo, aí você faz o que você quiser. Muito bem, voltando aqui pessoal, olha só, nós temos aqui ó, quatro megabytes, tá? Nós vamos dividir, um outro detalhe que eu quero explicar para vocês, que toda vez que você dividir o HD, a parte que vai, a nova parte que você está dividindo, vai ficar sempre do lado direito, tá? Então, nós vamos aqui ó, eu vou dividir esse HD aqui em três partes, a primeira parte eu vou dividir ele com 750 megabytes, 800 megabytes, 8. então o que, que eu vou fazer aqui? Vou tirar o 1, o 9 e vou deixar 8. Opa, 8, vai ficar ali ó, 84605, tá? vou deixar nesse tamanho aqui e vou diminuir. É só aguardar, pronto, só que ele está escrito não alocado, então nós vamos alocar ele. tá? Botão direito, novo volume simples, quando abrir essa janelinha aqui, avançar, o tamanho que você escolheu já é esse mesmo, então você vai deixar ele nesse tamanho mesmo. Avançar Agora vem o um, um interessante Você precisa escolher Uma letra, normalmente o sistema Já te dá uma opção, aqui nós temos a letra I, então, você pode mudar Se tiver uma outra opção para você mudar Eu vou botar aqui, por exemplo Letra K, vou botar a letra J Pronto, letra J, avançar O sistema vai ser NTFS? Sim Tudo padrão, deixa tudo do jeito que está aqui, ó não formatar, porque esse HD já foi formatado, já foi verificado, já está tudo certinho com ele. Ó. Avançar. Concluir. Pronto. Esse HD, ele já vai aparecer para você, prontinho, para você utilizar. Quando você entra, ó. Formatar disco? Não. Ele já está aqui, você vai abrir. Você está dentro dele aqui, como vocês estão vendo, tá? Como vocês observam, ele já foi dividido. Ficou uma parte com 1.005 GB E a outra com 785 Cada vez que você dividir Vai aparecer é um novo, Como se tivesse um novo, instalado um novo HD Nós vamos voltar lá Porque eu vou dividir de novo Desse lado direito agora Perdão Nesse é, desse lado esquerdo Onde tem agora uma partição de 1.077 Eu vou de, clicar com o botão direito de novo Diminuir volume Eu vou colocar de novo aqui 8, 8, vou botar um 8 aqui Diminuir Ficou em preto ali, não alocado Botão direito Novo volume Avançar Tudo certinho aí, sem é mesmo que eu quero Agora eu vou atribuir uma letra Como eu coloquei a outra letra J Eu vou botar J Vou botar a letra I mesmo Deixa a letra I, avançar Tudo certinho aqui, não mexe nada Avançar, concluir. A gente vai lá no, no quadrozinho do, do meu computador e a gente observa que abriu ma, mais um volume agora de 781. Então, no mesmo, no mesmo HD, eu tenho um agora de 295 GB que eu posso instalar um Windows aqui. Tá? Ou qualquer sistema operacional Eu tenho um de 785 E tenho um de 781 GB Para você que assistiu, muito obrigado Se não é inscrito no canal, se inscreve Qualquer dúvida, deixa nos comentários Um abraço, até a próxima